Tamanho e Resolução. Como exemplo, vamos inserir um histórico escolar. Clique no botão Escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREAMINAS poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão